Fala, minha leoa! Aqui é a Paula Tavares para mais um tutorial ensinando a você a fazer uma linda saia Vitage que tá super em alta. Na verdade, o estilo Vitage está super em alta no mundo do crochê e eu decidi fazer uma saia nesse estilo para você fazer para você ou então para vender. Vamos conhecer essa linda peça que vai passar agora aqui na sua tela. Olha que linda essa peça! Eu simplesmente amei o resultado. Inclusive, muito breve vou postar alguns looks de fotos de estilo com essa peça lá no meu perfil do Instagram. Se você não conhece, vai lá, acessa o paula tavaresoficial e conheça esse perfil. Agora, sem muitas conversas, vamos iniciar o nosso tutorial para que você também aprenda a confeccionar a sua linda saia de square ou também conhecida como saia Vitage. Vamos lá! Para fazer esses square, nós usaremos restinhos de linhas Anne, Charme, o que eu tenho aqui. Eu sempre gosto de iniciar os square com a linha Anne. Dê sempre preferência ali a Anne do que a Charme no início, tá bom? E vamos começar! Esse square com restinhos de linha, nós vamos começar por essa linha aqui. Para você começar, é, você pode fazer um anel mágico. Tem um card que eu ensino como fazer um anel mágico e eu vou subir aqui três, quatro correntes. Após ter feito quatro correntes subindo, essas quatro correntes vai contar como o nosso primeiro ponto alto duplo. Depois, eu vou colocar juntos quatro pontos altos duplos nesse mesmo espaço. Fiz quatro pontos altos duplos, separo por três correntes e faço novamente quatro pontos altos duplos até o fechamento. Meninas, mais à frente tem uma mudança nesse início dos square, que irão ficar na cintura. Então, tem alguns square que vai se posicionar na cintura que você vai ter que alterar esse início. Mais à frente eu falo sobre isso. Então, aqui agora eu vou pegar... Por detrás, ó Vou soltar aqui a laçada E aí eu vou puxar aqui, ó Quando eu puxar aqui Eu puxo aqui também Corto E esse fio aqui, ó Lembra? A gente tem um fio aqui no fundo Eu vou puxar também Certo? E vai ficar assim Essa parte aqui Eu vou dividir esse nó em dois E vou ensinar você Como amarrar aqui Vou pegar aqui, ó, e aí passa por dentro de um ponto. E depois você deu um nozinho aqui, e aí depois você corta aqui. Esse fio aqui também você corta, e aqui você puxa. Depois, e vamos pegar outra linha para construir o próximo, olha como fica. Uma laçadinha dessa assim, ó, e puxar. Quando eu puxar aqui, eu vou passar essa laçada por dentro aqui, ó, e vou puxar aqui novamente. E vou fazer uma, duas, três, quatro. Aqui tem que ser... Quatro, é quatro de cada lado. Vai se repetir. Um, dois, três. Então, aqui vai se repetir, né? Aqui, mas no meio, vai ser uma corrente. E aqui, depois, quatro. Do outro lado, também quatro. E sempre vai fazer até assim até chegar aqui. Aqui, o total de cada lado. Chegando aqui, ó, por detrás, eu pego os dois fios, tá vendo? São dois fios que eu pego. Eu passo aqui, ó, a minha linha e aí eu puxo. E aqui eu vou cortar, fazer a última vez essa parte pra você entender como faz. Aqui você estica, certo? Essas partezinhas aqui, ó, já pode ir cortando também. E aqui você abre. O fio Amarra A mesma coisa que eu já te ensinei Vai ser essa cor aqui Esse vermelho Você faz uma laçadinha Puxa aqui E aqui você já faz Puxa aqui, tá vendo? E aqui ó, você pega E puxa essa laçadinha aqui já faz uma, duas, três, quatro. E aí, você já começa a fazer todo o processo que eu já te ensinei. Aqui, eu faço uma corrente. E agora, a diferença é que aqui em cada meio desse, você vai colocar três, né? Três ponto alto duplo. Aqui e aí a gente vai repetir sempre nesse meio, esse, esse, esse a gente vai colocar esses três aqui, então eu estou agora na última carreira, fiz aqui um total de uma, duas, três, quatro e agora, aqui em cada meio desse eu vou colocar. Três pontos altos duplos. E assim vai ficar. Vou colocar sempre três em cada lateral desses daqui. Até completar toda a sequência. Então, finalizei aqui. Vou dar um nozinho. Como eu usei vários tipos de linha, Anne, Charme, tem algumas que você não vai conseguir abrir aqui esse tex, porque são menos tex. Então, você vai passando por dentro e aqui tá o resultado. Eu fiz vários desse pra essa saia. Para a realização dessa saia, você vai confeccionar uma quantidade de square, com os restinhos de linha, conforme eu já expliquei. Porém, você vai ter uma linha com uma cor predominante para unir todos esses square. Vou te dar uma base de quantidade de square que você precisa fazer para o tamanho M, G e P. Para o tamanho P, você vai fazer em torno de 42 square. Para o tamanho M, você vai fazer em torno de 48 square. E para o tamanho G, você vai fazer uma quantidade de 54 square. Se você precisar de uma agulha você de vai ,5 fazer 5 todos mm. os square primeiro. E uma agulha, um depois um pouco a gente fazer fina, a de facilita mm. muito o mm. trabalho para fazer o acabamento. Eu estou usando aqui uma de 1,25. O cortador, certo? De fio e vários restinhos de fios aí que você tenha no seu ateliê, na sua casa. Uma observação importante que eu quero falar quanto a esse restinho de fio. Eu usei aqui o restinho do fio da linha Anne, né? E da linha Charme. Todo o meu trabalho com os square foi feito dessa forma. Agora, eu quero trazer uma observação. Quando você for fazer o primeiro, primeira peça aqui do meio, eu vou pedir para que você coloque em vez de quatro, com esses três pontos altos duplos, em quatro pontos... Fica uma coisa estranha, fica muito ponto logo nesse início. Então, eu fiz um teste colocando apenas três pontos altos duplos, separados por três correntinhas, que deu muito certo e o acabamento fica melhor. Aqui, logo no início, eu vou aconselhar você sempre iniciar com a linha Charme. Por quê? Porque fica mais arrumada, fica mais estruturada esse square aqui, tá certo? Então, sempre inicie, dê preferência a usar a linha de charme nesse primeiro aqui formato. Após essas observações, eu vou te ensinar como fazer essa união. Eu já fiz aqui toda a união que você está vendo, perfeito, lindo. Uma observação quanto a essa união: é, vá variando as cores para que o vermelho não fique muito próximo do outro. Né? Essa combinação toda eu tive como critério a formação aqui de base, a última carreira desse square aqui, para sempre diferenciar do outro. Eu nunca deixei um vermelho do lado do outro, tá percebendo? Eu sempre pulei e fazendo isso para que também tenha essa questão da sintonização das cores, a harmonização das cores. É muito importante você pensar nisso também. Então, eu nunca deixei essa última carreira de finalização junto. E quando eu fiz os square, eu também fiz sempre dois de cada modelo. Eu fiz dois desse modelo, dois desse modelo, dois desse modelo. para o outro lado também ter, né, o fundo também ter o mesmo formato de square. Então, sempre quando você for confeccionar, faça dois, tá bom? Então, a medida que você vai precisar para fazer a sua saia é a medida da altura da sua cintura, até onde você deseja que a sua saia vá, e o seu quadril. O quadril... Você vai pegar o valor total e dividir por dois, porque nós vamos criar frente e fundo nesse formato do square, tá bom? Então, eu fiz aqui o total do meu quadril, dividi por dois e reduzi os 4 centímetros. Por que eu reduzi? Porque quando você for ajustar e fazer a parte final do acabamento, a gente vai puxar esses square, o que vai ceder mais o fio nós sabemos que o crochê, ele cede. Então, você sempre pega o valor total, é 2 por 4 centímetros, e depois você divide por 2. E faz assim, conforme a quantidade de square, conforme essa medida que deu aí, dividido por 2. Assim, eu fiz a minha peça aqui, também. Após essa orientação que eu passei pra você, eu já tenho aqui a altura, e você vai conferir isso na foto. Eu tenho 1,72 de centímetros, e eu fiz assim, conforme o desejo da minha altura. Eu vou ensinar você como fazer a união. Eu fiz essa união de dois. Agora, eu vou fazer a união aqui de mais um, nessa parte. E aqui, também, de mais um. Essa lateral e essa, eu já vou fazer a união com a peça da frente, que é essa peça aqui que eu tenho já pronta, tá bom? Então, essa parte aqui que eu fiz dois, foi nada mais do que isso aqui, ó, na peça pronta. Eu coloquei... A minha base aqui, o centro de referência, assim, desses dois do meio. Agora, eu vou te ensinar a fazer a união desses escoes aqui, conforme as duas laterais. Unindo a lateral da frente e a lateral do fundo. A lateral, eu já vou usar essa carreira de formação com a união dessa parte aqui da frente. Então, eu vou fazer aqui o um total de quatro pontos altos duplos. Aqui não tem mudança, é a mesma coisa. Agora, aqui, que eu fiz uma e duas, eu vou unir aqui, ó, pegando essa parte, tá vendo? E fazendo um ponto baixo. Depois, eu faço uma correntinha, laço aqui a linha na minha agulha e faço aqui, novamente, ó, no mesmo espaço, um ponto alto duplo. Dessa forma, olha. Tá vendo? E aqui, outro ponto alto duplo. Como são quatro, aqui é o último. Vou fazer uma corrente... E vou fazer por todo esse lado aqui, sem união, essa parte aqui, certo? Que é justamente essa. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar a você como faz a união pra gente fazer a lateral aqui dessa união. Eu vou unir agora aqui. Muito cuidado com o avesso da peça e a frente, tá bom? Essa parte da união, você tem que ficar atenta para que você não una aqui a parte errada, do avesso desse quadrado. Então, fique bem atenta. Agora, aqui, eu vou pegar e vou pegar essa parte aqui e fazer um ponto baixo, certo? Depois, eu vou laçar aqui, fazer mais uma correntinha. E vou, nesse mesmo espaço, fazer o total de quatro pontos altos duplos. Quatro. Depois, eu faço uma corrente. E aqui, ó. Nessa lateral, eu vou unir. Nessa daqui, tá vendo, gente? Eu ia botar aqui, mas é aqui, ó. Fica bem atenta na união da lateral. Eu vou colocar aqui um ponto baixo, e depois eu faço uma corrente. Eu já vou virando aqui o meu trabalho. Pra eu ficar melhor na, na arrumação dele, vou mostrar pra você. E aqui, ó. Eu vou colocar três pontos altos duplos juntos dessa forma. E agora eu faço uma corrente aqui. Eu faço outro ponto de unido, né? Um ponto baixo, faço outra corrente e aqui ó. Eu faço novamente o total de quatro. Pontos altos duplos. E assim se repete todo o trabalho. Um total de três pontos altos duplos. E a união sempre vai ser assim. Fiz aqui. Agora eu faço uma corrente. Pego aqui. Faço um ponto baixo. Faço uma corrente e venho para o próximo. Até chegar nessa quina aqui, onde eu vou fazer a união. E ele vai ficando assim, ó. Deixa eu mostrar pra você. Olha. Quando eu chegar do lado de cá, eu vou fazer o mesmo processo. Tá vendo? E assim, eu vou unir a frente e o fundo da peça. E agora, você faz uma corrente. Vem aqui no próximo e faz outro ponto baixo. Uma corrente, faz agora aqui, ó. Certo? Conforme essa parte que eu já ensinei a você, Minha leoa, eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes, porque eu percebi que ele está muito grande. Então, na próxima quinta, eu vou estar liberando a segunda parte da finalização dessa saia Vitagem de Square. Te aguardo lá!